Vejo ilustres e célebres pensadores abstraídos nos seus mais profundos devaneios acerca das temáticas, enigmáticas e a respeito da existência de Deus e no arcabouço de suas antropocêntricas filosofias delimitam com tão pragmáticos conceitos a ordem natural das coisas na efêmera e perecível convicção de que tudo começa no ventre materno e termina dentro de um funesto caixão. E no paradoxo do seu absolutismo iluminista, imperam subjetivamente sem abrir quaisquer precedentes que vá além do bojo de sua própria razão. Mas é bom que se repita. Ela subsiste apenas enquanto não se abre uma cova no chão Onde se deposita o seu próprio caixão. a olhar para cima e contemplar o céu, onde o universo silencioso, cujas estrelas salpicam este mesmo enigmático céu, no mais esplendoroso véu, que vai muito além de suas convicções. Quase não se ouve uma silenciosa pergunta retórica que ele finge não entender, onde estava o nada? antes de nada ser criado, por isso nunca se preocupe com estéreis e sazonais pensamentos que são antagônicos à metafísica, nem se preocupe do porquê ou para quê que Deus criou todas as coisas, apenas se preocupe por qual motivo Ele te criou.